Bem, amigos do YouTube, seja bem-vindo a esse espetáculo. Prepare seu coração para um verdadeiro choque de titãs. Eu me chamo André e você está no os Jogos. De um lado temos jogadores lendários da seleção brasileira. Sim, os nossos maiores carrascos num time só. Prepare a pipoca, amigo. E digo mais, todos estão no seu auge, ou seja, prepare seu coração, tá lá Brasil. dentro, que golaço, impressionante, um tiro do meio da rua, que passou por todo mundo, que acertou em cheio no ângulo, se o começo já foi assim, prepare-se que ainda temos o jogo inteiro pela frente, um para o Brasil, zero para os carrascos. Cruyff toca para Zidane, Ronaldinho Fenômeno vai em cima, que toca para Miller, que chuta a bola para frente. Maradona tá ali, tem que tomar cuidado para não levar gol de mão. Não, Roberto Carlos, passa por Tafarel, da trave! Ha, sai que é sua, Tafarel! E a bola sai pela linha de fundo, é escanteio. Lá vai para cobras. cobrança. Quem é que sobe? Olha o perigo! Zidane faz gol de cabeça! Com certeza o maior carrasco da seleção brasileira. Ele nos eliminou de duas copas. Mas estamos aí com um timbaço para dar o troco. Porque além de tudo, o Brasil tem garra, tem raça. Vamos lá. Um gol para cada lado. Tudo igual. Newton Santos vem pro ataque Olha o cruzamento em cima do zagueiro o Zagueiro não quer nem saber e afasta o perigo o Capitão Carlos Alberto rebate a bola ainda do ar Garrincha, bata no peito De bicicleta E golaço Alberto rebate um balão para a Garrincha que a mata no peito e imprevisível como ele só manda uma bomba de bicicleta. Que jogada espetacular! Ah, moleque! Dois para o Brasil, um para os carrascos. Recua a bola, começa lá atrás. Puyol passa para a Miller que lança um balão para o ataque. O capitão não quer nem saber e chuta a bola pra frente Rivelino agora tá com ela Ah, e o holandês Winsorbir acaba com a jogada Carlos Alberto e Guigas corre atrás da bola O capitão chega a tempo e chuta ela pra frente Zitane para Close, Close para Giga, Guiga para Close, Close para Paulo Rossi Olha o tiro, na trave Branco afasta o perigo Cruyff se adianta Pelé, passe longo pra Maradona E rebate pro gol E é gol os carrascos, Maradona, o carrasco da Argentina Vamos rever o lance Cruyff se adianta Pelé, que lança para Maradona, que rebate para o gol Tudo igual, 2x2 no placar, e ainda estamos na metade do primeiro tempo E continua, Pelé para Rivaldo, Rivaldo avança pro ataque passe longo para Ronaldinho. passou por Puyol, arrancou em direção ao gol A bola acertou o goleiro e foi para fora Falcão para a cobrança do escanteio. Na área temos Rivelino, Newton Santos, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo. E mais atrás temos Garrincha. E lá vem, quem é que sobe? Rivaldo de cabeça, explode no travessão. Pelé já tá ali, olha o chute. Salvo, o goleirão Gordon bem. Muito bem, mais um escanteio a favor do Brasil. Lá vai Rivelino para a cobrança. Lá vem cobrança, bola na área. Garrincha bate lá no peito e chutou pro gol! Brasil. E tá lá dentro! Golaço! É do Brasil! Giga ainda tentou dar uma voadora em Garrincha. Mas é impossível marcar o Garrincha. Ainda mais no seu auge. Três para os lendários da seleção brasileira, dois para os Carrasco. E o show continua. E ó, lança o um balão para Maradona. Posição legal. Tabelou com o Cruyff. Tocou para trás. Aí vem o Uruguaio Giga. Tafarão. Com firmeza. Defendeu a bomba do Uruguaio Giga. Sim, o Giga. O carrasco do Maracanaço. Tenta o carrinho. Olha o tiro. Tafarão. Maradona não quer escanteio não, foi atrás da bola Passa para Cruyff, tabela com o Zidane Sobrou para o Zidane Capitão salva, olha o perigo ah, Aí não deu para Tafarel Grande Paulo Rossi Esse é o cara que eliminou nossa seleção de 82 Tudo igual, três para cada lado E ainda estamos no primeiro tempo, amigo o espetáculo continua Pelé passa para Roberto Carlos Tabela com Branco Passe longo para Ronaldinho Fenômeno Passa para Rivelino Passa para Rivaldo Tabela com Pelé Newton Santos vem a milhão pela direita Entrada dura de Beckenbauer em Rivaldo O árbitro ignorou a lei da vantagem Falta Que isso? Tá pensando que é futebol americano? É, acho que o juiz deixou os cartões em casa Lá vai Branco para cobrança Lá vai a bomba Explodiu no travessão Fenômeno de cabeça Consegue evitar a saída da bola Ronaldinho tenta achar o espaço Passa por todo mundo O goleiro erra a bola E acerta o jogador E é penalti Penalidade máxima Lá vai Branco pra cobrança Lá vai bomba! No ângulo! É do Brasil! 4x3 no placar. Diga toca atrás para Cruyff. Milhão tenta sair com a bola. Ronaldinho vai em cima. Explode em velocidade em direção ao gol. Arrisca daí tá mesmo. Desviou o goleirão tempo, quatro para um lado, três para o outro onde será que isso vai terminar? então se liga que o espetáculo continua começa o segundo tempo, rola a bola bola recuada, Rivaldo vai para ataque, passou para o Rivelino chegou no Falcão, passou para Ronaldinho tabela com o Rivelino Bateu pro gol! Na trave! No rebote! Na trave de novo! Roberto Carlos e Miller brigam pela sobra da bola. Roberto Carlos se dá melhor. Passa mais atrás para Ronaldinho. Cruyff tenta tirar no carrinho, mas o Fenômeno insiste. Ronaldinho tabela tá com o Rivelino, agora com o Rivaldo. Ronaldinho chuta pro gol! É isso aí! Tá lá dentro! Eles não são só mestres no jogo individual, mas também no jogo coletivo. E vamos ter a substituição. Sai Rivelino e Newton Santos e entra Edmundo e Romário. Ha! Tirou dois bigodudos. Cinco para os lendários, três para os carrascos. Dessa vez eles recuam bem atrás. Beckenbauer recebe na zaga, passa para Puyol, passa para Cruyff, Cruyff para Milha. Passe longo para Madona girou e bateu para o gol. Tafareu! E agora sai Fuyol e entra Bobby Moore. Esse zagueiro era temido até por Pelé. Escanteio para os carrascos. E lá vem bola na área brasileira. Quem deu sorte foi Paulo Rossi. Bateu para o gol. E em cima do goleiro. E veio o close. Sobrou para o Muguiga. Ah. o no tiro. Nossa. Cafareu ah. fez um milagre. E lá vem mais. Escanteio para os carrascos. Tafarel faz dois milagres seguidos. Bob Mousse antecipa Edmundo, chuta daí mesmo. Tafarel pegou. mas o quê? E é gol. Dos carrascos. Zidane. Mas peraí, o que houve aqui? Pode ir, Sarnal? Eu não entendi, foi nada. Cinco para os lendários. Quatro para os carrascos. E vamos em frente, porque o show deve continuar. Rivaldo... Ronaldinho Tabela com Edmundo De volta para Edmundo Agora para Rivaldo Rivaldo para Roberto Carlos Olha o tiro Desviou o goleiro Olha o rebote No reflexo desvia o goleiro Roberto Carlos, na trave outra vez Olha, eu vou te dizer Aí só tem craque, mas quem tá jogando muito É a trave Dois goleirões e uma trave dessas Aí fica complicado marcar gol Não é mesmo? Trave para Zidane E não deu para Tafarel ah! É o terceiro gol de Zidane Na partida É o jogo dos jogos, amigo esse tanto de gol e ninguém pode reclamar que não tem goleiro bom A gente tem provavelmente os melhores goleiros em, em seus respectivos gols E mais uma substituição Sai Falcão e entra Zico Cinco para os lendários, cinco para os carrascos pele para Romário Passa para Edmundo, de volta para Romário Agora Zico, chutou para o gol e Em cima do goleiro Zico leva uma bolada de Close Close, zona a bola Bob Zidane Lança para ataque Olha o chute Na trave Já tinha vencido o goleirão Tafarel O goleirão não chegou a tocar na bola, portanto é tiro de meta o Tiro de meta foi direto para Edmundo Cabela com Romário Edmundo está livre Chutou Isso foi mais uma bolada no goleiro do que uma defesa Olha o chute de Pelé ah, quase saiu um golaço Escanteio para o Brasil O goleiro dá um soco na bola e tira ela da área Se a bola passa teria sido o terceiro gol de Garrincha Arrisca para o gol Defendeu o goleiro Tira a zaga Zitane para Cruyff Cruyff para Maradona Roberto Carlos cadê? Não Roberto Carlos Assim não ah. Falta É, definitivamente O juiz deixou os cartões em casa É o Zidane que vai cobrar a falta Olha o tiro Olha o que aconteceu Gol Miroslav close Consegue se livrar de dois da marcação E vira o placar 45 do segundo tempo Vai acabar o jogo Cinco para os lendários Seis para os carrascos Vamos lá, temos que acreditar Demos que aqui é Brasil E brasileiro nunca desiste Pra cima deles Mas o que ele está fazendo? Romário faz lá uma graça Lança um balão para Pelé E faz outra graça e chuta pro gol O goleiro desvia O que seria o maior golaço de todos os tempos Ainda vamos ter a chance de um escanteio Último lance da partida Essa não, vai acabar o jogo Sobrou pra Zico Chutou! Vai acabar o jogo! Alguém tem que chutar pro gol? Vai, chuta pro gol! É gol! É do Brasil! Brasil! Roubaio! No último lance da partida! Isso aqui é teste para cardíaco Acha coração Zico rouba a bola Vai terminar o jogo Chuta daí mesmo Na trave Inacreditável Depois de 90 minutos O empate mais épico da história E agora Vamos para a prorrogação Mas não é qualquer prorrogação é morte súbita, amigos O gol de ouro Agora quem fizer leva, hein Vamos lá, Edmundo. Passa para Pelé, de volta para Edmundo. Zico tá livre Cruza para Roberto Carlos Entrada dura de Bob Muro É pênalti ou é fora da área? Eu tô achando que foi pênalti, hein Fora da área, é falta Pode ser o lance da partida, hein Pode ir, não? Lá vai Branco para cobrança Lá vai a bomba! O travessão, a sobra é para Pelé! Na trave de novo! Vai Romário! Beckenbauer bloqueia! Inacreditável! Bob Muro afasta! O goleirão chuta a bola para frente. Branco rebate. E agora o Bob Muro. Isso está parecendo um ping-pong entre os zagueiros. Olha vale o tiro. Tá pare. Tapoi. Tapi. Anja coração! Escanteio a favor do Brasil. Lá vai Roberto Carlos para a cobrança. Rivaldo tenta o chute, ele faz sua mágica e outra vez da trave! O gol não quer sair de jeito nenhum. Fim do primeiro tempo da prorrogação. Agora vamos para o segundo tempo da prorrogação Agora já está todo mundo cansado Agora o maior inimigo é o Vigor Vamos lá, mais 15 minutos para decidirmos O confronto mais épico da história Franco corta a jogada Romário Perdeu a bola para Bob Moore Recupera Roberto Carlos Perdeu a bola Edmundo, o oh, louco Edmundo deu um giro ali, muito louco Bob Moore, Gigas Zidane Todo mundo se fecha lá atrás Sete jogadores na defesa E eles continuam avançando mesmo assim Roberto Carlos, tira daí Perdeu a bola E olha o tiro Tira essa bola daí Quase o um baracanazo se repete aqui Chuta que é bacumba! Perdeu mais uma chance Afasta o perigo a zaga Cuidado com o Zidane Outro milagre pra conta Roberto Carlos Cruyff Maradona, tem que tomar cuidado Olha o perigo Vai acabar o jogo Faz roubário Faz roubário, agora Usou o campo inteiro e passou raspando ainda a trave Já tinha vencido o goleiro Ergue o braço Agora prepare seu coração E agora vamos para a disputa de pênaltis Aí vem caminhando Maradona Maradona contra Tafarel Concentração total Partiu Maradona Só é que é sua Tafarel Ronaldinho Fenômeno contra Gordon Banks Partiu Ronaldinho Bateu E Gordon Banks defendeu Agora é o cara da partida hein? O carrasco dos carrascos Contra Tafarel Partiu Zidane e é gol Tafarel foi dela certinho, mas não teve chance Branco contra Gordon Banks Partiu, bateu Pegou o goleirão inglês Agora Beckenbauer contra Tafarel Partiu Beckenbauer Caiu certo para fazer a defesa Se tem alguém na história capaz de deter um gol de Pelé Esse alguém é Gordon Banks Partiu, bateu e é gol O craque holandês contra Tafarel Partiu, bateu defendeu. Sai que é sua, Tafarel O gênio das pernas tortas contra Gordon Banks Partiu, bateu E é gol É do Brasil O artilheiro do 7x1 contra a Tafarel Partiu, bateu, bateu no meio do gol. pra que se mexer? Vamos lá que é pra decidir. Se fizer gol, a vitória brasileira. A vitória! É do Brasil! O troco por todos os títulos que tiraram da gente. Sem garra, sem raça, a gente não vai a lugar nenhum. Vamos lá, Brasil! Arrase da Copa do Mundo! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Vai, Brasil!